Salve! Eu sou Marco Querini. Você já se deparou alguma vez com uma situação em que você teve uma ideia e de repente você parece que alguém a copiou? E aí você diz, caramba, mas eu tive essa ideia e eu tô vendo que a pessoa copiou essa ideia, como é que pode? Você também deve ter percebido que muitas vezes em alguns vídeos eu comento que todos nós de alguma forma estamos conectados. Então existe um mundo em que nossas mentes estão conectadas a forma com que nós podemos acessar esse mundo transcendente, esse mundo imaterial, que é do conhecimento, depende de cada um de nós, de como estamos sintonizados. Existem vários experimentos científicos que mostram muitas vezes que um pesquisador está desenvolvendo um tema de pesquisa e depois ele descobre que um outro pesquisador em outra parte do planeta está fazendo a mesma coisa que ele. E eles nem sequer se conheciam ou sequer tinham compartilhado o que estavam querendo fazer. Eu mesmo posso dizer que várias vezes tive algumas ideias e depois vi outras pessoas implementando. A grande diferença que talvez exista está relacionada a isso. Ideias todos nós podemos ter. A diferença está em qual a velocidade, qual o conhecimento, qual o empenho, quanto de energia nós colocamos para desenvolver as nossas ideias e colocá-las em ação. Porque só ter ideia não adianta. Tem que concretizar, tem que materializar, tem que transformar o pensamento em algo concreto. Então, se alguém simplesmente tem uma ideia e coloca em ação antes do que você, significa que ela teve mais habilidade. Então, cabe a nós, claro, sempre fazer com que a nossa habilidade se desenvolva de uma forma mais rápida, para que a gente consiga, da próxima vez, né, ter mais êxito e, em contrapartida, não ver aquele sonho, aquele desejo não realizado, porque outros tiveram a capacidade de realizar antes do que nós. Uma outra característica também importante em relação à cópia, eu estava conversando com alguns amigos, está relacionado ao seguinte. Se você criou algo e você materializou esse projeto, e depois você vê outras pessoas copiando o que você já fez, o que você realizou, você tem que pensar o seguinte, você vai estar sempre à frente dessas pessoas. Hoje você é um ser, amanhã você é esse ser melhorado. Então a pessoa que está te copiando, primeiro, talvez ela não tenha os conhecimentos que você tem. Segundo, ela sempre vai estar atrás de você, porque você vai estar sempre na frente, porque você está sempre... Estudando, você vai estar sempre inovando, você vai estar sempre realizando e sempre querendo ser melhor. Então, não tem problema. O importante é que você faça o seu papel, faça de forma bem feita, cause transformação na sociedade ou nas pessoas que você ama ou nas pessoas que estão no teu entorno. Esse é o principal. Porque as próprias leis universais se encarregam de fazer o resto. Quando a gente está certo, as leis amparam. Quando a gente está errado, elas sancionam. Não é questão de castigo, é questão de merecimento. É bem simples. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, curta o vídeo, assine o canal, deixe seu comentário. E se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem que pode ajudar outras pessoas, compartilhe. E afinal de contas, está na hora da gente começar essa transformação primeiro na gente, depois ajudando as pessoas que a gente ama. E é claro